o salto do sapato está detonado, está estragado mas nós vamos fazer alguma coisa por ele esse par de sapatinhos azuis vão ficar melhores ah, fizemos um vídeo no qual mostramos essas ferramentas inusitadas, isso aqui é um espeto de churrasco que vai ser usado como ferramenta vamos ver aqui o defeitinho, vamos dar uma aproximada aqui, certo, dá para ver que tem um defeito aqui, vamos passar a cola, certo, foi passado, agora a gente vai deixar né, aquela secada característica, hum mm. isso aí então tá aqui mais um uma questão a ser resolvida minha cliente gosta de sapatinho azul né é ela gosta resolvemos esse problema aqui agora vamos resolver esse aqui deixa eu dar uma virada aqui hum. aí agora eu estou vendo isso tá vendo isso aqui ó ó Tá vendo? É, não sei se você consegue ver. O, o prego é liso. Geralmente os pregos usados são estriados. A nossa amiga Sara Shofakian, Sara ela provavelmente é descendente de armenos. É, ela manda fazer os sapatos e talvez ela não saiba que estão fazendo isso. Quem faz sapato não deve usar pregos lisos. Gente, nos dois pés. Não nos dois pares. É Aqui é um par, tá? É um pé. E aqui, ó. A mesma coisa. Eu não forcei, não. Aqui o que a gente vai fazer é isso. Vamos ver aqui. Vamos trabalhar invertido. Eu tô, não estou vendo. Aliás, eu estou vendo do mesmo jeito que você. Aqui arranquei, tá vendo? É, eu tô arrancando aqui. E vai. Isso, ela volta. Tá vendo os preguinhos aí? Vamos tirar esses preguinhos. Provavelmente não vai ser tão difícil quanto o prego estriado. Aqui também. Tá? Nós vamos... Esse que parece uma florzinha no meio É aquele que prende o esquino Que prende a alma do sapato Agora esses outros São pregos Daqui a pouco a gente vê como é que vai fazer Tá ok? Então tá Vamos lá Ah é verdade Deixa eu ver aqui o que, que você está vendo Agora eu tô vendo o que você tá vendo O que você provavelmente vai ver eu acho que ela não deve saber que estão fazendo os sapatinhos dela com defeito. Não acredito também que somente esse par deu defeito. Tá vendo aqui? Ó? ó, Isso daqui também tá com defeito. O que acontece? Vamos levantar a palmilha. Uma vez levantada a palmilha, veja você lá. Aqui, vamos chegar aqui. Tá vendo essa florzinha? Na verdade é um rebite que prende o esquino. A alma, aquela partezinha de metal que dá o formato da curva do pé no sapato. Os outros são pregos. Ora, se tem quatro pregos, por que que tá soltando? Porque a moça é pesada? Não, ela não é. E se for, me telefona. Ah, não, brincadeira, fica lá moça. É, às vezes é casada, deixa lá. É, aliás, né? É, mas tá vendo aqui? Tem os pregos Nos dois pés aconteceu Gente, dois pés Não dois pares Aqui é um par só Hã? Ó Você tá vendo aqui? Parece que o rapaz tá falando palavrão lá fora Mas tudo bem uh... Tá difícil de você ver Mas aqui, ó Colocar o prego liso Espera aí, não sai daí não Espera aí que eu vou te mostrar O prego que deveria ser colocado Gente, é esse prego que deveria ser colocado Na fabricação Deixa eu colocar os dois juntos Em cadeira, às vezes Isso daí dá diferença de segundos Mas, ó Tá vendo? O de cima ele é estriado O de baixo é liso o de, de baixo acontece isso. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Quando ela pisar, vai acontecer isso. Entendeu? Foi por isso que ela me mandou. Ela me mandou por causa de um. Mas eu acho que ela pensa Ah, isso não a Sarah show Shofakian, desculpa. É... Quem mandou foi a cliente. A cliente mandou porque aconteceu isso. Nós podemos resolver? Sim, nós podemos resolver. Mas o que não consegue resolver é a mania que eu tenho de não colocar as coisas do jeito para a gente trabalhar. Aqui, busquei lá. O... Esse daqui eu não vou precisar agora, que já consegui tirar a palmilha. Aqui o nosso pezinho de cabra. Isso é uma cabrinha bem pequena. Hum, hum. Ó, peraí, aí, vou te mostrar. Vou te mostrar. Não, não consegui. Ah, consegui. Tá vendo? Vou tirar mais outro aqui. E... Hum. tchau. É, aqui, que beleza, que beleza. Eu acho, eu acho que quebraram aqui mais os pregos. Ó, esses daqui, eles ficam um pouco mais fácil. Aí, o que são? pregos lisos ah bacana aqui tá vendo você consegue enxergar? Ah. se fossem pregos estriados não seria tão fácil ainda tem mais outro aqui ver se eu consigo te mostrar aqui. Ó. É até que o serviço não é assim tão difícil. O problema é mostrar para você. Aqui ainda tem dois. Esses dois se quebraram, se partiram. Eles estão aqui, mas, ó, eles não estão aqui. Eles estão o pedaço aqui. Vamos ver o que a gente faz. Só um minuto, tá? Eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar isso daqui e já volto. Gente, ó, uma correção é, A César que é de César Então se a gente tiver mais ou menos equivocado Aí a gente se corrige O que acontece? Eu acabei de descobrir, quando eu arranquei Que ao invés de não ter, de serem todos os pregos lisos como esse aqui Em cada pé de sapato tinha um dois Meio estriados. O restante era liso. Eles não aguentaram. E aqui o que a gente vai fazer. Para dar continuidade. Nossa cola forte. Tá. Vamos. Passar cola forte aqui. Com cuidado. Poderia ser cola de PVC. Poderia ser cola PVC. Poderia ser a colinha da discórdia. A Jaqueline gostou, né, Jaqueline? Tomara que você esteja assistindo mais esse vídeo. Ah, não, não poderia. Não poderia ser a cola de cianoacrilato. Não poderia ser a cola de cianoacrilato. Quer dizer, poder, talvez pudesse, mas não é de forma alguma recomendável. A recomendável nesse caso é a cola forte se você quiser passar cola de pvc é só você estar tá preparado para dar aquela aquecida se bem que tem uh, cola de pvc a frio é boa não posso dizer, deve ser eu nunca usei mas certo então não posso falar nem bem e nem mal vamos esperar um pouquinho Aí para você não ficar esperando, eu vou dar aquela pausa, entendeu? Muito bem. Gente, agora que já secou, tá? Já secou, a gente vai grudar. Será que eu já entreguei para cliente uma vez o sapato só colado, sem pregar? Já ela veio toda inoc... inocente ela estava inocente falou olha moço soltou eu, não deixa que eu faço de novo mentira eu in... ainda estava começando acabei uh, não parafusando não prendendo ah pra falar em parafusar é lógico você pega essa broquinha aqui ela é o tamanho certinho os parafusos que eu vou colocar tá não pergunta qual o tamanho desse parafuso não, não me pergunta não porque eu abri a caixa e depois não vi eu simplesmente peguei um deles e e aí fui lá e comprei a broquinha também aí uh, quem foi, não me lembro se foi o Elias, foi o Andrico perguntou se a, a micro serve, serve sim essa daqui já a bateria tá descarregando só não, eu, eu não gosto muito de usar eu confio mais nessa aqui quer dizer, quando ela tá ligada ela funciona melhor você precisa ver quando ela funciona bem como Ai, agora, isso, agora tá ligada aí agora eu quero ver, agora, Ai. essa é animal Aí, nós vamos tirar essa daqui. Brincadeira, acho interessante é que são coisas que não demoram tanto, mas, no, na hora do vídeo, parece que leva a vida toda. Aí você fica pensando, vou adiantar, vou adiantar. Não adianta não. Espera só um pouquinho. Tem o pessoal que... Que assiste tudo, certo? Olha, agora começa uma situação de risco. Porque a broca lá dentro tem que ir pra cá. Ela não pode ir pra cá, senão ela sai. Não pode ir pra cá, ela tem que ir aqui. Tá certo? Então... Uh... Vou começar aqui, depois eu coloco de lado para tentar te mostrar. Ó. Tá? aí. No outro vídeo eu já disse, eu já furei o dedo com essa broca, tá? Você não ria porque o negócio é sério. Dói, dói. Dói que é uma encrenca. Essa daqui deveria... Ela era elétrica. Ela quebrou. Aí, sabe como é que é, né? A gente continua utilizando. Mesmo assim. Gente, ó. O negócio é o seguinte. Você poderia pregar. Só que é o seguinte. É um negócio para profissa profissa. E ainda assim é irritante. Você bater o prego aqui dentro, meu amigo, minha amiga, é um negócio chato, viu? É um negócio chato. E com o parafuso, o parafuso ele é mais fácil de ser colocado, ele é mais seguro, tá? Ele é mais seguro porque ele prende mais forte. Tá vendo? Tem que saber o quanto aprofundar De acordo com o modelo do salto Porque senão É encrenca garantida E aí não tem dinheiro de volta Num caso desse daqui O sapato da Sara Chofakian Chofakian É Difícil o nome dela é, No caso desse aqui O azul marinho Usado aqui Provavelmente é coisa exclusiva. Ah, se você furar a, essa facheta do salto aqui, você arranja encrenca. Aqui tá uma colinha, da, a gente vai tirar, tá? Fica tranquilo. Isso daí a gente vê depois. Agora vamos ver aqui. Isso aqui não vai. Vamos ver aqui. Gente, isso daqui é, é operação de guerra. Isso aqui é... Não é um negócio facinho, um negócio... Isso não é brincadeira, tá? Aqui... Espera só um momento, não sai daí. Eu tô te olhando. Se você não viu o outro vídeo, a broca tá batendo justamente nisso daqui que tem aqui dentro, aqui embaixo desse papelão. Aqui embaixo tem uma dessa daqui, nesse formato aqui, tá? e aí a broca tá indo justamente nesse lugar aí o que acontece eu tenho que ficar procurando um lugar onde eu consiga furar furar sem furar o salto do sapato pra Finalizar esse serviço, veja você que ele tá ainda um pouco aberto. Eu tenho que te mostrar depois fechado, porque senão eu também posso fazer o seguinte: sabe o que? Às vezes eu tô gravando um vídeo. Hoje é, já tá ali até processando. Tava gravando um vídeo com uh, uma aluna, excelente aluna, pessoal, bacana pra caramba. E aí deu tudo certo. E aí eu dei continuidade, porque se eu perceber que deu ruim, aí eu não Aí eu não mando o, o vídeo pro YouTube, entendeu? Esse aqui parece que vai dar certo, tá? Daqui a pouco a gente pega ele de novo. De qualquer maneira a gente tem que colar a palmilha. Tem Vamos aqui, vamos ver, vamos ver. Aqui ele está pegando, sabe aonde? Esse é esse querido. Ele está pegando no prego quebrado. eu consegui uh, pra, uh, furar do lado do prego quebrado aí que belezinha como é bom quando acontece isso não não é eu estou sendo irônico é horrível quando acontecem essas coisas mas com a experiência a gente a gente vai apanhando e vai aprendendo. Ó, isso deveria ou poderia se assim quisermos dizer está sendo pregado com aqueles preguinhos estriados que eu mostrei no começo. Só que pregar Pregar qualquer prego aqui dentro é complicado Mas aqueles estriados, meu amigo, minha amiga Aquilo é difícil, aquilo dá trabalho E aí, como nós somos da sapataria nova Eu sou velho, mas a sapataria é nova A metodologia é nova Procuro pelo menos entender assim às vezes encontro gente que com 80 anos de serviço 95, 132 que diz, ai no meu tempo não era assim no meu tempo era diferente tá, nós estamos fazendo do jeito que é nesse nosso tempo Gente, mas... Se soubesse quanto isso é um negócio nervoso... E como... Por isso que quem faz com a retífica tem mais chance. Tá? É que, de verdade, se ela tivesse carregado, eu ia fazer dessa vez. Mas não tá... Aqui mais um pouquinho e furava. Aqui, ah, colega, aí o negócio fica complicado. E a gente não tá aqui para complicar, a gente tá para melhorar. Ó, eu vou fazer o seguinte: finalizado isso daqui, colocado o parafuso aqui. É isso, tá? É isso que a gente ia mostrar dessa feita. Tá? Então colocado, ó. Agora não vai, tá? Aí a gente passa, a ah, não sei, provavelmente Dona Sara Chofakian, Chofakian, provavelmente ela não vai ver nosso vídeo. Mas é, não estou falando mal do, das pessoas que fazem o sapato dela. Estou só dando um toque para tomar um pouquinho mais de cuidado. Isso depõe contra uh, o fabricante. Para mim é ótimo, né? Toda vez que acontecer isso, para mim é ótimo. É uma beleza. Eu gosto. Porque o serviço vem para eu fazer pra, ou refazer como queira. Esse trabalho, gente, hein? Brinquedo. Aqui, ó. Pode forçar aqui. Eu tenho que dar garantia para minha cliente. E assim como o pessoal mais novo não conhece não, mas tinha uma propaganda na televisão que um camarada advindo do Paraguai, cidade original tudo que faz lá é original ou o que faz lá ou que é feito em outros lugares do outro lado do mundo e é levado para lá ele dizia um camarada na propaganda dizia La garantia soy ó e na sapataria La garantia soy yo sou eu que sou a, a, o garantidor do serviço eu, falta dar uma limpada aqui Aquela borrachinha estranha, lógico. Eu não preciso limpar agora. Depois, quando for ali no, no setor de limpeza e finalização, aí a Sônia que, aliás. As mulheres são excelentes em diversos assuntos. Mas nesse da limpeza, da qualidade, da finalização do serviço. Aqui você não precisa deixar secar tanto assim. Porque não vai fazer força. Não vai. O peso. Certo? Tá aí. Gente. Aqui ó. Força, força. E tá lá ó. Eu entrego para a moça e ela pode calçar. A moça dos sapatos azuis. Certo? Nós terminamos esse daqui. E terminamos esse daqui. Os dois com problema de saltos. Tchau. É, Tchau. Que, que, o que, é que você quer mais? Você já é inscrito? Não é? Então se inscreve se inscreve criatura, custa, vai lá é, você já é inscrito, tá bom, então vai no joinha certo? se gostou, se não gostou é, não gosto, eu gosto assim, mas assim ajuda a melhorar, então coloca sua crítica coloca o seu comentário, é, tem ah, tem o um número do whatsapp em um outro vídeo manda um whatsapp, fala, pô, tal, se você quer saber como é o curso, você quer saber o que mais, porque você nunca, nunca tenha a impressão equivocada de que aqui no vídeo a gente vai ensinar tudo, nunca a gente vai conseguir ensinar tudo, mesmo que se façam, façam vídeos para se acompanhar passo a passo, você não vai conseguir aprender tudo. Você vai precisar da máquina, você vai precisar de um monte de coisa. Então, é isso aí, tá bom? Um abraço para você. Uh, se inscreve, já falei para você se inscrever, né? Vou ficar repetindo. Todo vídeo você não se inscreve? Se inscreva.